Bom dia, pessoal do 3D. Bom começo de semana aí. Segunda-feira de manhã é de a gente gravar esses videozinhos. Essa semana a gente vai começar a falar sobre uma, um assunto totalmente diferente do que a gente veio trabalhando até aqui. É... Na introdução, a gente já começou a trabalhar com modelagem de polígonos com várias técnicas diferentes. Vocês já aprenderam a usar os modificadores, principalmente o screw a modelagem com sólidos primitivos, né, com formas básicas e também a modelagem por caixa, o né, box modeling, que a gente fez semana passada uh, hoje eu vou começar a falar de uma coisa totalmente diferente, que vão ser os materiais, como a gente chama eu sempre tenho mania de falar textura, mas o certo é falar materiais, depois eu vou explicar melhor porquê Uh, basicamente para terminar esse trabalho do xadrez, além de ter os modelos 3D das peças e do tabuleiro a gente vai querer criar os materiais também, então eu vou ensinar duas maneiras diferentes de fazer isso uh, cada uma tem tem partes mais fáceis e difíceis, eu vou explicar com calma separado uh, mas basicamente uma maneira de criar os materiais a gente vai usar apenas o próprio Blender, não precisa de nenhum arquivo externo para isso. Uh, a gente pode usar isso para criar materiais uh, que não não precisam ter uma localização muito específica. Por exemplo, se eu quiser fazer <coughs> um objeto de vidro ou de plástico, alguma coisa assim, eu não preciso de nenhuma textura muito complexa. Eu posso só informar para o software 3D como que a luz vai atuar naquele material ali e ele se vira sozinho é complexo mas é, tem, tem, tem um lado mais fácil e um lado mais difícil de fazer sim ah, e o outro tipo de material que a gente vai trabalhar é fazendo o um mapeamento de imagens, aí a gente vai precisar pegar um arquivo externo, pode ser um jpeg, um png, sei lá o que e ah, a gente precisa mapear esse, esse arquivo. É mais ou menos como se você tivesse um papel de presente, né, que é uma superfície bidimensional, e você precisasse embrulhar um presente com esse papel. Tá. Vocês estão vendo onde isso vai dar, né? Se você tem um papel de presente e o presente que você vai dar é um jogo de tabuleiro que vem numa caixa. É, dá um trabalhinho para dobrar e tal, mas é relativamente fácil de, de embrulhar, né? Se o presente que você está embrulhado é uma bola de futebol, aí já começou a complicar um pouco. Se você tentar embrulhar essa esfera com um papel bidimensional, já é bem mais chatinho, né? E se você já ouviu a expressão embrulho de velotrol você já está entendendo o tamanho do problema quanto mais complexa for a superfície do objeto, mais difícil vai ser você encaixar a, essa imagem bidimensional na superfície tridimensional dele obviamente a gente vai começar com uma coisa bem simples, que é o tabuleiro de xadrez que ele é basicamente um quadrado a gente vai aprender a fazer mapeamento com essa forma simples primeiro mais pra frente no, no curso a gente vai testar, é, criar mapeamentos de objetos bem mais complexos. Por enquanto vamos concentrar no, no básico do, desse mapeamento aí, tá? Então, é isso. Eu vou primeiro falar sobre os materiais que não precisa de mapeamento. É, e depois vou fazer um videozinho sobre... Aí eu vou modelar o tabuleiro de xadrez, que obviamente é um modelo bem simples, mas... Eu vou mostrar algum, algum, algumas técnicas bem básicas assim, para a gente poder criar um design mais interessante para ele, sem precisar complicar muito. E vamos criar um, um, um material para ele usando fotos, etc. Ok? Muito bem, então. Estou aqui com o meu Blender. Ah sem nada de especial. Eu acho que hoje eu não vou precisar de nenhum addon, nem nada. Pode só entrar no Blender e começar a brincar de uma vez. Uh, eu vou tentar fazer alguns renders em tempo real. Vocês tocem aí pro meu PCzinho não travar nem nada, porque ele é meio antiguinho. essa placa de vídeo não tem muita memória, mas acho que vai dar tudo certo. Vamos ver. Uh, vou começar mostrando a interface dos materiais tá? ah, vou mostrar pra vocês um pouco como que era feito isso antigamente e como que é hoje em dia porque na hora que a gente começa a criar os materiais parece um troço muito complexo mas tá, não, não fica com medo não, eu já vou explicar porque que, por que, que é daquele jeito rapidinho vai, vai fazer sentido, vocês vão ver que criar materiais no blender hoje em dia é muito fácil é para isso também eu vou hoje eu vou estar usando os cycles para renderizar tá ah, ao invés do Eve. porque o ivy ele ele exige algumas coisas a mais para para fazer os materiais funcionarem do jeito que eu quero eu não vou mexer com isso agora eu vou usar o cycles porque é mais fácil eu sei que ele é mais pesado e é mais lento mas ele também é mais fácil de entender no começo tá e tem mais enfim vamos começar então a primeira coisa aqui em cima no Blender a gente tem essas abinhas aqui ó não sei se vocês já já fuçaram nelas aí essas abas basicamente elas são a mesma interface do Blender só que em vez de você ter que ficar mudando na mão toda hora como tem algumas operações que que as pessoas já costumam fazer né, sempre igual o Blender já vem com essas interfaces prontas. É só você clicar que ele já altera para você. Tá? Então hoje, a... a gente vai estar aqui no Layout. Eu vou falar para vocês clicarem nessa abinha aqui em cima chamada Shading. Eu não sei como é que está no Blender traduzido, mas é essa interface que a gente quer mexer. Tá? É... O que é isso que a gente está vendo aqui? Ah, na tela de cima, o Blender coloca a visão de perspectiva para você poder visualizar o seu objeto em 3D, os mesmos comandos de sempre, tá? botão do meio do mouse para gerar a câmera, etc, etc. Ah, na parte de baixo da tela é, ele criou aí uma interface bidimensional com essas caixinhas aí que ele chama de nodes. Eu não gosto de ficar falando nossa em português, acho que é meio estranho, todo mundo chama isso de nodes. Tá? O que, que é isso? É uma é uma maneira mais fácil de visualizar uh, o que, que o Blender está fazendo nos materiais. Tá? Cada caixinha dessas vai ter algumas opções aí e você pode conectar elas com o mouse, usando esses fiozinhos brancos aí, sem precisar programar. Isso aqui antigamente você tinha que digitar um monte de linhas de código para criar esses materiais. Do Blender você pode só conectar essas caixinhas. Ah... Uh, isso permite uma coisa muito importante para quem trabalha com arte, que é você fazer coisa errada. Né? Você testar as coisas e ficar fuçando e ver o que, que acontece e tal. Então o sistema de nodes ele permite você ah, experimentar e testar coisas muito mais rápido do que se você tivesse que programar tudo. Mas a regra geral é só você ficar de olho na cor desses pontinhos aí que fica fácil de, de conectar eles, tá? Uh, esse cubo que está aí, o, o material, o objeto padrão que o Blender criou quando eu criei esse arquivo novo. Uh, aqui do lado, quando a gente clica nesse mundinho aqui, ó, nessas, nesses iconezinhos coloridos da direita aqui, no, nesse planetinha, a gente vai abrir uma janela chamada né, Material Properties, são as propriedades do material desse objeto aí. Tá. Ah, quando você cria um objeto novo no Blender, ele já tem um material padrão neutro. Tá vendo? Quer ver? Eu vou criar um, um macaquinho aqui. Não, quando eu selecionar a Suzene, ela está sem nada. Mas essa caixa que o Blender cria já tem um material neutro por padrão. Tá. Vou deletar ela e usar o um macaquinho como exemplo hoje. Vou deixar ela aqui assim. É, lembra também que essa interface aqui, aqui em cima, eu tenho quatro opções para visualizar, né? Nessas primeiras duas aqui, o material não vai aparecer, ele não vai fazer diferença. Eu posso usar um material fake aqui, como o um por exemplo. Isso aqui é muito bom para modelar, mas é, o, o material desse objeto não vai aparecer nessas visões. Você tem que usar ou a terceira, que é o Viewport Shading, ou essa quarta, que é o, o, o render mesmo, né? ele vai renderizar em tempo real, no caso aqui está com o IV, eu vou mudar para o Cycles, seja o que Deus quiser, vou botar no GPU aqui para ficar menos lento, é... não precisa desse tanto de, de amostra não. tá então esse objeto aqui, deixa eu mudar essa luz, Tá está ruim de ver. Tá, menos mal. É, Então esse objeto aqui está renderizando com o Cycles, ah, ele não tem material, está vendo que aqui está em branco? Ó? Essa janelinha aqui do Material Properties, ah, nela eu vou ver os materiais do objeto, porque às vezes um objeto ele pode ter vários materiais no mesmo objeto, eu vou mostrar isso depois. Por enquanto eu vou só criar um material primeiro para a gente ver como é que funciona esse sistema de nodes aí. Criei material, não tem nome, não tem nada. Ah, se eu voltar aqui, ó, onde que era? Então, aqui eu criei um espaço né, para ter um material que não tem nome nem nada. Agora aqui embaixo eu vou clicar em New para criar um material novo. O Blender vai dar esse nome padrão material.001. Tá? Se eu quiser eu posso mudar de nome aqui ó. Recomendo fortemente você sempre dar nome para os materiais Porque quando você está trabalhando numa cena que tem um monte de materiais diferentes Você não quer ter que ficar lembrando qualquer qual tá? é, Então aqui ele vai tentar né, visualizar esse material mais ou menos Mas hoje eu vou visualizar aqui na, na tela mesmo então quando eu criei um material novo, o que o Blender fez? Aqui na minha interface do Shading ele criou já dois nodes para mim. Com esses dois nodes já dá para fazer muita coisa, tá? Esse aqui da direita é a saída. Então todos os outros nodes que eu for criar para esse material, eventualmente eles vão ter que chegar aqui, que é o que vai informar para o renderizador o que, que é para fazer, tá? Então esses nodes, eles vão entrar nessa saída chamada Surface ou seja, eu estou informando para o renderizador, no caso o Cycles, mas poderia ser o Eevee, poderia ser o qualquer outro, o Renderman, sei lá. É, como que vai ser a aparência da superfície daquele objeto. Tá? Aqui também existe o volume que você vai usar, se você quiser criar um material que é tipo um... Que não é um objeto sólido, né? como se fosse uma névoa, uma neblina, uma coisa assim. Você pode usar isso para fazer alguns efeitos também, como se, fosse, se você quiser estar tá mexendo com fogo, coisas assim. Eu não vou brincar com isso por enquanto. E esse, esse pontinho roxo aqui, é uma coisa que a gente pode brincar depois, daqui a pouco. Que é o Displacement. Ele é, é uma maneira que você tem de usar os materiais bidimensionais para alterar. A aparência do objeto 3D sem precisar criar é, polígonos adicionais. Né? Tenta imaginar, por exemplo, se você estivesse fazendo um, um dinossauro que tem um, uma pele cheia de, de textura, né? você não precisa modelar tudo aquilo em, em polígono. Você pode criar materiais adicionais que vão, eles vão enganar o renderizador. Então vai ter sombra, vai ter tudo isso, mas não tem polígono ali. Você vai criar es, esse esse volume adicional usando só materiais bidimensionais. Vou deixar isso também para outro dia, tá? Então, por enquanto, a gente vai precisar mexer só no Surface. E aí o Blender vai criar esse Node enorme, cheio de coisas aqui, que né, o aluno do CAD que está começando, que está morrendo de medo do 3D, ele vai ver esse monte de botãozinho aqui e vai ficar desesperado, tá? Não precisa desesperar, porque raramente você vai precisar usar tudo isso aqui. Tá? É, esse node existe porque antigamente para você criar os materiais você tinha que criar nodes separados para tudo tá? você queria criar um metal você tinha que criar um node do brilho dele é, outro node, pra, sabe, tinha que criar um sistema complexo de, de nodes para fazer um, uma operação que era sempre a mesma coisa algum tempo atrás um, uns programadores da Pixar é, propuseram um artigo científico onde eles criavam esse sistema aí que eles chamam de Príncipe do BSDF é, e aí baseado nesse artigo o pessoal do Blender criou esse Node básico aqui aonde a ideia é que aqui já tem tudo que você precisa para criar qualquer material né, baseado em física, baseado né, como que a luz se comporta nas superfícies dos materiais etc. Uh, então, co como que isso afeta o meu macaquinho, né? Vou, vou tentar passar aqui todas as opções desse desse node com calma. Eu não lembro todas, mas assim, raramente a gente usa tudo isso aqui, tá? Uh, então vou, vou começar do começo. Aqui eu tenho o base color, que eu vou informar para o renderizador qual que é a cor do meu material. Então se eu mudar a cor aqui, já vai mudar a cor do macaquinho, tá? Por uma cor mais ou menos neutra, assim que dá para visualizar. É... Aí aqui já começa a querer travar tudo, quer ver? Subsurface é, é uma propriedade do material que é como se fosse é, muitos materiais da natureza, principalmente os mais orgânicos assim. A, a superfície deles é um pouco transparente, então quando a luz bate, ela a, atravessa a superfície e depois volta. É, exemplo clássico a nossa pele, né? Ou então alguns frutos e alimentos assim, que não é a luz não funciona como se fosse um espelho, né? Como se fosse um metal. Se você pega a pele humana, por exemplo, a luz ela ultrapassa o, a superfície e depois volta. Então, dependendo do ângulo que a luz está, você tem um pouquinho de transparência aí que vai alterar um pouco a cor do, do material. Isso aqui é pesado, tá? Então, se você for brincar disso no seu computador, vê se, se não é um travo. Se eu quiser colocar subsurface então no meu material, eu vou ter que falar qual que é a cor de baixo, né? Quando a luz ultrapassar a, a parte de cima do do, da superfície e, e chegar na, na camada de baixo, qual cor vai ter aí embaixo. Então eu vou pôr uma cor com contraste bem alto, né? então a minha superfície está meio alaranjada, eu vou botar um subsurface azul para vocês verem a diferença. Tá vendo que o render tá demorando um bocado aí? Então isso aqui é pesado para renderizar, mas é uma maneira muito simples muito rápida de criar um material com uma aparência bem mais complexa. Eu não quero chamar de realista, não. É, mas olha como a, a luz já está atuando aqui de uma maneira bem mais interessante. Assim. Tá. E você pode brincar com isso aqui de várias maneiras. Eu vou desligar o subsurface porque ele é muito pesado, mas é para isso que ele serve. tá? Então esses, essas opções aqui do começo que eu pulei, elas têm a ver com subsurface também. tá? Eu não vou mexer com isso agora não, porque eu nem sei direito o que, que cada um faz mas eu sei que tem a ver com isso, não, não, então não precisa preocupar com isso aqui, tá? Base Color então é a nossa cor básica, os próximos, os próximos numerinhos aí do nosso Node vai ser então Subsurface, as configurações do Subsurface, né, de, de, do tanto que a luz vai dispersar ou não, etc. E aqui a cor da, da superfície de baixo, então três, essas três opções são só do Subsurface. E aqui também tem o um índice de refração do subsurface e a anisotropia dele, vou, vou explicar o que é isso daqui a pouco. tá? Todo esse começo aqui é só o subsurface. Seria mais mais fácil a gente entender, o pessoal que trabalha no Blender, se tivesse uma separação aqui no meio, né? mas enfim. Então depois desse monte de subsurface aqui, a próxima opção que eu tenho é o Metallic e também o Especular. Qual que é a diferença entre metálico e especular? Eu já pesquisei isso várias vezes e ninguém consegue me explicar, tá? É, basicamente, o especular e o roughness, estão vendo que os dois já, já começam com 0.5 ponto 5 aqui? É porque são duas coisas que a gente sempre precisa mexer. O especular vai ter a ver com o tanto que a luz vai refletir no meu material, tá? Então, o especular alto, a luz vai refletir bastante. O especular zero, a luz não vai refletir. Está vendo que sumiu o os brilhinhos ali, ó. Especular um, eu consigo ver a luz refletindo no material. É, o Metallic, ele funciona muito parecido com isso. É a mesma ideia. Você vai trabalhar com o jeito que a luz, o, né, o tanto que a luz reflete no material. Mas você pode ver que a aparência é diferente. Tá vendo? O Metallic parece que ele aumenta um pouco as sombras, uma coisa assim. Ele dá uma aparência mais metálica mesmo. Então, se você está criando material metálico, você vai controlar o reflexo do material usando esse, essa, essa caixinha aí. Se for um material mais orgânico, você pode usar o especular, que ele vai também alterar o reflexo, mas não vai ficar com aquele contraste tão, tão forte. Raramente você vai usar os dois, tá? É, normalmente você escolhe um ou outro para cada material e fica só, só naquele, ok? Uh, e aqui, especular tint, eu acho que você pode mudar um pouquinho a cor dele. Eu não sei direito onde que eu controlo isso. Não, não vou mexendo nisso não. Tá? Só especular, tá bom. E o roughness é outra coisa muito importante também. O que, que é esse roughness? Tá vendo que tá mudando um pouco o jeito que o brilho aparece ali? Uh, o roughness, ele vai... Ele vai... Controlar a aspereza, talvez, da superfície. Né? Um, um material que não tem roughness nenhum é um material liso. Tá? Então, quando eu ponho é, eu especular no máximo e roughness no zero, eu tenho um material bem mais lisinho mesmo, quase igual a um plástico. Deixa eu fazer uma coisa nesse objeto aqui. Vou ligar o cheio de smooth aqui. Vou dividir um pouquinho também. Mas só um pouquinho, é, acho que vai dar para visualizar melhor, isso. Eu vou botar mais uma luz também, que eu acho que vai ficar mais... mais fácil de ver algumas coisas. Tá. Acho que vocês não estão vendo muita diferença no material também, porque... eu estou falando de reflexão, no caso do especular, só que não tem muito o que refletir aqui, né? Eu vou criar um cenáriozinho bem básico aqui. Só pra melhorar um pouco a, a visualização das coisas. Vamos pôr um materialzinho aqui nesse.. nesse chão aqui. Não preocupa com o que eu tô fazendo aqui não, tá? Com... Logo mais eu vou explicar melhor também o que é isso tudo. É só pra facilitar a visualização aí. Ah! Agora meu macaquinho tá refletindo alguma coisa. Fica mais fácil de entender, né? Então vamos lá. O especular então vai ser o meu reflexo. O especular zero, então não reflete nada, tá vendo? E o roughness vai ser a aspereza do material, então aqui vai refletir menos ainda. Se eu botar o especular no máximo, ele vai refletir quase igual um espelho né? E se eu aumentar o Roughness Olha para a testa dela ali A diferença quando eu uso o Roughness Ele, ele atrapalha o caminho da luz né? Então o reflexo vai ficando cada vez mais difuso Eu ainda consigo ver alguma coisa o reflexo nela mas ele vai perdendo a definição porque a superfície está ficando mais. Se eu ponho o Roughness no máximo, é como se ela fosse feita meio de cerâmica, assim, parece um filtro de barro. Tá. E o Roughness no máximo, sem especular, vai ficar assim. Então esses dois, esses dois valores aqui são muito importantes para qualquer material. Tá? Você vai querer gastar um bom tempo regulando esses dois aqui. Ah, mas qual é o numerinho certo que eu coloco? É mais fácil fazer isso no olho, tá? Coloca alguns objetos em volta para você ter uma visão melhor do que está acontecendo com esse material e vai regulando no olho até ficar do jeito que você quer, tá? O resto aqui, gente, anisotropic é um negócio meio específico que tem a ver com o jeito que o reflexo aparece, sabe? Vou explicar de um jeito bem rápido e bem porco. sabe quando você olha embaixo de uma panela e ela tem aquela textura meio estranha, meio radial assim, anisotrópica é, um, é um, um efeito parecido com aquilo. Eu sei que o pessoal gosta de usar isso para fazer metal e também alguns efeitos de cabelo, sabe, quando o pessoal tem um cabelo grande, você quer que fique bem com os reflexos, sim, você usa isso para dar uma quebrada no, no reflexo do cabelo. Tá? não vou mexer com isso agora por isso que tem essa rotação dele também né por causa do desse jeito que ele que ele altera o reflexo não, não vou me preocupar com isso é, o e o shine Tint é um é meio como se fosse um brilhinho extra como se você imagina que você tem um carro assim que você já já passou né? o carro tem um, ele é feito de metal ele tem a tinta e além disso você já passou uma cera então você pode alterar um pouco a aparência do, do reflexo dele, e esse tint você pode mudar um pouco a cor desse, desse brilhinho extra aí, também não vou mexer com isso, clear coat é a mesma coisa, como se fosse um verniz que você pode aplicar por cima do material, ele tem um roughness específico dele, então às vezes você pode ter um material que ele, ele por conta própria, ele, ele é meio áspero, mas em cima dele tão um verniz Isso é meio complicado <risos> pensar nesses termos assim. Mas o Shindle Coat tem a ver com isso. São um tipo efeitos extras que você pode pôr no brilho, no reflexo tal. Raramente eu mexo com isso. Tá? Vou pular isso aí então. Vou chegar numa outra parte bem importante que a gente usa muito: que é o seguinte. EOR Transmission. Transmission Roughness. IOR R é Index of Refraction, índice de refração, mesmo que vocês aprenderam no, na escola. Lembra lá na aula de física que tem aquela coisa, tem um copo de água e quando você põe a colher, a, a, parece que a colher está cortada no meio por causa da refração, porque a refração da, do ar é diferente da água. Né? Então, quando você tem um objeto transparente, você tem um material transparente, pode ser uma água também, pode ser um objeto feito de vidro ou de plástico, sei lá o que, a Diferentes índices de refração vão dar resultados diferentes também. Se você quiser ser super realista, é só entrar na internet que você encontra tabelas com índices de refração de vários materiais. Diamante, água, etc, etc, etc. Você pode se guiar por essa tabela para achar um valor realista, entre aspas, né? Para o material que você quer. Ah, para visualizar isso, o meu material vai ter que ser transparente, né? Isso é um negócio que deixa o render muito mais lento também, tá? Então, uh, vamos torcer para o meu computador não travar. Vou tentar criar um material transparente, então, para a gente testar, ok? Como é que eu faço isso? Transmission. Transmission significa que o meu material, ele transmite a luz. Ou seja, quando a luz que está vindo da, da minha lâmpada... É, Bater nesse material, ao invés de refletir, a luz vai continuar andando e vai passar através do meu objeto, por isso que o render é tão pesado, você precisa calcular muitas coisas a mais quando você faz isso, tá. mas olha só, só de jogar o transmission de 0 para 1 eu já transformei o meu macaquinho num, num pedaço de âmbar, talvez, ou então num pirulito muito estranho, ah, já mudou completamente a aparência dele. Repara, por exemplo, olha pra sombra do macaquinho. Ela, ela tá pegando a cor dele. O Cycles tá calculando tudo isso sozinho, eu não precisei fazer nada. Eu só liguei o Transmission e de repente agora meu macaco é mágico. Esse é o tipo de coisa que no Eevee é mais chatinho de fazer. Você precisa pedir pro Eevee por favor calcular isso. Porque isso fica muito mais pesado no render. E o objetivo do Eevee é ser rápido, não ser realista, né? você pode fazer coisas realistas com ele, mas é mais difícil o Cycles é para quem tá começando a mexer com 3D o Cycles é bem mais fácil de entender do que o Weave então tá ah, meu material agora é transparente então né deixa eu aqui dar pra ver aqui melhor Uh, bom, o quão transparente ele é, ou seja, o, o quanto que ele vai alterar o ângulo da luz quando ela bater no material, eu defino, defino isso com índice de refração. Tá, olha só, índice de refração 1, o material ficou transparente mesmo, parece, um, parece 2D. Né? Quer dizer que quando, quando a luz bate nele, o ângulo dela não muda, a luz vai passar reto, ela só vai calcular a cor do material, mas ela não, não desvia. Se eu colocar 2, aí agora a luz vai desviar muito. Tá vendo? Ele ficou bem... Apesar de ser transparente, ele ficou meio opaco. Ele ficou meio translúcido, digamos assim. Tá? Geralmente o índice de refração ele vai ficar entre esses dois valores. 1 um e 2. Tá vendo? Abaixo de 1 um já começa a ficar muito doidão. Parece que tá cromado. Mas não, não era isso que eu queria, né? Vamos ver o que acontece se eu puser 1.25%. Ah, tá vendo que o olho dela começou a aparecer aí ó. então um ponto um que acontece é. então dependendo do material que você tá tá criando você vai ter que brincar com índice de refração aí até chegar no no tipo de transparência que você tá procurando tá vai depender do material mesmo ok Uh, e o Transmission ele também tem o Roughness dele, igual o, o especular lá em cima vai ter. Inclusive eu vou diminuir meu Roughness um pouco. Ah, sem o Roughness o Transmission ficou mais bonitinho ainda, agora parece mais tipo um vidro mesmo. Só isso aí já é um quebra-cabeça para você ficar brincando para o resto da vida. Cada material vai exigir uma coisa diferente. Uh, Transmission Roughness eu posso quebrar um pouco essa essa perfeição da, da transparência. Aí. A luz continua atravessando o material, mas agora ela, ela esbarra um pouco né, na, na parte de dentro. Assim. Se você procurar na internet exemplos de materiais para os Cycles e coisas assim, vai ter um monte de, de coisas lá. Tem um monte de gente que vive disso, tá? De ficar criando esses materiais botando na internet, vendendo. As pessoas vendem pacote de material pronto, tem Edion só para isso e tal. Depois você pode fuçar isso com calma. Mas geralmente vocês estão vendo que só com um load que eu criei, eu nem criei, né? O Blender criou por padrão. Só com esse Node eu já consigo fazer tudo isso. Dá para criar materiais extremamente complexos usando só esse Node, tá? Então, eu vou desligar o Transmission, que agora eu vou falar de outra coisa. Então, eu tenho é, Transmission Transmission Roughness. Com esses dois você consegue criar essas transparências todas aí. É, a próxima coisa que eu vou mostrar do material... É meio uma novidade no Blender, assim, historicamente falando. Ah, o que é Emission? Tá vendo que o Emission tá preto aqui? Basicamente eu posso transformar qualquer objeto do Blender, qualquer coisa poligonal que o Blender tiver, eu posso transformar numa luz. Tá, eu vou mudar a cor do Emission de preto para branco. Deixa eu apagar essas, essas luzes aqui. Tá vendo? Ainda é o meu, meu macaquinho Só que agora ele funciona como uma luz Então eu tenho A cor do Emission Vai ser a cor da luz que, que o Material emana Tá Emission Strength Vai ser a, a potência dessa luz não, não tá em watts, mas Você pode ir fuçando aqui E mudar a potência que você quiser É por que, que isso é importante? No começo, antigamente, quando você queria criar uma luz, você fazia assim. Shift A, Light. E aí o Blender tinha umas luzes padrão aqui. Point, Sun, Spot, Area, por exemplo. Tem algum problema com essas luzes? Não. Elas funcionam, beleza. Elas tem um monte de opções aqui do lado. Você pode calcular a potência delas em watts, por exemplo, que é bem útil. Tá? É... mas aí, sei lá, dependendo do renderizador etc, elas podem ser mais úteis ou não é, na minha experiência quando você cria um objeto que tem um emission a, a luz fica mais realista, entre aspas, mais rápido, tá, é, os renderizadores calculam esse tipo de luz mais fácil do que quando você tem um objeto lâmpada é... Outra coisa, quando você modela um, uma cena, a luz do sol não, né? O sol está lá muito longe e a gente simula essa luz de outras maneiras. Mas quando você tem, tem lâmpadas, por exemplo, dentro do, da sua cena, é, é mais fácil né, planejar e calcular a luz delas quando você modela uma lâmpada 3D e faz com que ela emita essa luz. É... Ou então, por exemplo, se você tem uma cena interna e tem uma luz vindo da janela, você não precisa criar um sol artificial, criar uma janela com um vidro e calcular tudo isso. Você pode só pegar o, o vidro dessa janela e transformar no emission. O, o vidro da janela vai emitir luz dentro da sua cena. É... Outra coisa. Se eu tenho um, um material que tem nodes, eu consigo modificar essa luz de várias maneiras que a lâmpada não me permite. Tá? Então por exemplo, sei lá, vou fazer um teste maluco aqui. Ah, eu, eu posso mudar a cor de emission, a cor de emission pode ser um node. Tá? Deixa eu ver se vai dar certo. Tá vendo? então eu, eu consigo criar luzes muito complexas com isso, muito rápido, né? de um jeito que as lâmpadas não não me permitir tão fácil. Eu posso animar essa luz, eu posso eu posso usar um, eu posso pegar uma foto, eu posso pegar um vídeo, né, e, e criar um, um material que ele projeta uma luz que é um vídeo que vai mudar frame a frame. Dá para fazer muita coisa com isso. É, um, é uma ferramenta extremamente poderosa e muito fácil de usar. É. mais pra frente a gente vai brincar mais com isso Por enquanto eu vou voltar no meu material aqui ah, e finalmente agora eu vou trazer as luzinhas de volta né? senão a gente não enxerga nada tô chegando no final da lista aqui ah, eu tenho o Alpha que é a transparência do material isso aqui é diferente do Transmission né? o Transmission ele... ele calcula o jeito que a luz passa através do material, como se fosse um material transparente, tipo um vidro ou um plástico. O Alpha não, ele é mais tosco assim, ele só deixa o seu material mais transparente, né? sem, sem preocupar muito com física. Ele não fica calculando um monte de física não, ele só deixa o material mais transparente. Então dependendo do, dependendo do que você quer, o Alpha é bem mais rápido. Você pode usar isso aqui para criar uma máscara, por exemplo tá! Você pode... Deixa eu ver um exemplo aqui. Acho que esse aqui vai ficar... Não sei se nessa escada dá para ver direito. Vou tentar outra textura sempre o xadrezinho que me salva aqui. Olha que legal! Tá, então eu, eu posso ter... eu tô usando aqui esse cheque. Olha que bonitinho! É, mas eu poderia estar tá usando um, uma foto, um desenho, uma imagem preto e branco qualquer, que tivesse uma máscara, por exemplo. Ah, deixa eu dar um exemplo de como que eu uso o alfa muito. Eu quero fazer um cenário que tem um monte de árvore no fundo. Eu não quero modelar um monte de árvore com milhões de folhas, né? Imagina o peso que vai ser renderizar isso. Eu posso criar um, um retângulo, ou uma forma um pouquinho mais complexa do que isso, e eu posso tacar uma foto de uma árvore, e eu, eu coloco uma máscara para deixar o contorno dessa árvore transparente. E aí eu injeto isso no alfa. Então, lá no Blender eu tenho só um retângulo, bem simples, que tem uma imagem com um contorno transparente. Eu vou usar o Alpha para fazer isso. Tá. É... E olha a sombra do macaquinho. Antigamente fazer isso no Blender era muito difícil, muito chato, demorava muito. Agora é muito fácil usando esse, esse Node do Alpha aí. Você pega a sua imagem que tem um contorno transparente e o, o, o renderizador, você engana o renderizador. Você tem um quadrado ali, a luz vai passar através dele e vai projetar a sombra normalmente. Então você pode ter um, um, um objeto muito simples, que na hora que renderizar, ele vai te dar um resultado bem complexo. Com bastante textura e tudo mais. Mas vai economizar muito no seu tempo de render, tá? Basicamente, eu particularmente, eu, eu uso o Alpha mais para isso. Ok. <coughs> E finalmente a gente tem mais esses últimos conectores aí que são roxinhos. Ah, a gente vai usar eles para outras coisas, principalmente o normal. O normal é um negócio que a gente usa muito para criar uma textura adicional no material, sem gastar muito tempo de render. Eu vou deixar isso para outro dia, a gente vai falar sobre Bump Map, Normal Map e Displacement Map. São três coisas parecidas que dá muita confusão. assim elas são muito úteis, mas eu não quero confundir a cabeça de vocês, por enquanto. Bom, confundir a cabeça de vocês é literalmente a, a descrição do meu emprego. Né? É... Mas a gente tem que confundir um pouquinho de cada vez, né? É... Então, ó, só com isso que eu mostrei pra vocês aqui agora, vocês já podem ficar brincando com esse príncipe do BSTF aí um tempão. Dá para criar muita coisa só com ele. Tá? É, lembra também que todos esses, esses numerinhos aí, eles têm entradinhas do lado esquerdo. Então você pode adicionar mais coisas aí é, para deixar isso aqui mais interessante. Quando você estiver nessa interface dos nodes, se você apertar Shift A, igual no, na interface 3D, o Blender vai te mostrar um milhão de coisas que você pode criar aí dentro. Tá? Tudo isso aqui são Nodes que você pode brincar, então por exemplo, eu vou fazer um vídeo separado só para isso <risos> tá? Mas você já pode ir fuçando, aí, ó. tem um monte de coisinhas que você pode é, colocar aqui nos seus, nos seus materiais né? ah, Tem um monte de tipos de BSTF aqui, separados, né? basicamente isso aqui são os que já tem lá no Principle mas tem eles separados também, tem Tune tem um monte de coisa, tem vários tipos de textura, eu uso muito o checkered aqui, mas tem vários outros tipos Você pode brincar aí, ó, noise, grave, etc Tem nodes para controlar a cor tal, tem muita coisa aí Você não precisa saber tudo isso, tá? E nem decorar tudo isso Eu só tô mostrando a quantidade de opções que a gente tem para brincar depois, ok? Então, ó, é, testa aí, cria uns objetinhos simples Tenta criar uns materiais para eles. Vai pegando amizade com, com essa interface aí. Se você clicar aqui de novo no, no material properties, tudo isso que está aqui nos nodes está aqui do lado também. Ó. Tá? Aqui nos nodes é mais fácil visualizar e tal. Mas quando vamos supor, você voltou lá para o seu modo layout. Vou ligar aqui o renderizador. Se você quiser mudar alguma coisa, ah, eu, eu não quero a cor assim não, tá? você não precisa ficar indo toda hora naquela interface, não é só clicar aqui, são os mesmos botões que estão lá nos nodes, eles estão aqui do lado também, tá? É, é isso, testa isso aí, treina com calma, tá? Depois a gente vai começar a aplicar esses materiais no tabuleiro do xadrez e também nas pecinhas. E todos os outros trabalhos aqui pra frente a gente vai, vai usar os materiais, ok? Espero que tenha sido útil, espero que tenha dado pra entender. Qualquer dúvida, vocês me mandam aí e-mail, whatsapp, não sei o que, ou então a gente se fala na aula. Beleza? Boa sorte aí, qualquer coisa é só me falar.